Episódio 7 – A Luz A luz é um dos elementos essenciais para a criação dos teus filmes. De facto, ela é fundamental para a criação das tuas cenas. Quando estás a fazer filmagens no interior, podes utilizar uma técnica simples que recorda três pontos de luz. A luz principal, que é a luz que está à minha frente. Podes utilizar a luz de preenchimento, através de uma placa refletora, neste caso de alumínio. E a contraluz, que é a que está por trás do personagem. Não te preocupes se não tens um estúdio nem holofotes para filmar. Usa o que tens disponível, como a função de lanterna no teu telemóvel ou uma lanterna com alguma potência. Se estiveres a filmar cenas de exterior, podes recorrer a uma placa refletora feita com cartão grosso ou folha de alumínio. O objetivo é desviar a luz natural para a direção oposta e atuar como luz de preenchimento. Agora que já te explicámos a importância da imagem, explicamos todos os cuidados que precisas de ter no som do teu episódio. Oi! Ei! Oh! Pedro! E para ainda para mais estar gravadas, eu não vou para os filhos ligar Ana, desliga lá isso Ok Ainda mais que está na outra parte da casa okay. Ah pá, desculpa lá